Esse canal aqui é muito muito bom tá o eu te ajudo é um canal muito bom ele acaba utilizando aqui o o conteúdo aqui para criar é, criar conteúdo sobre é, tutoriais tutoriais de como comprar por exemplo ergo ele tem um excelente vídeo aí um abração para eu te ajudo aí criou um vídeo excelente sobre como comprar ergo gostei bastante dele tá Inclusive, inclusive, gostei tanto do Eu Te Ajudo, que eu tô, vou pedir para o seguinte, cara, entra no Telegram aí, me manda uma mensagem hoje, porque eu estou avaliando te chamar aí para tu produzir uns canal para mim aí, de tutoriais exclusivos do Mestre Bitcoin, tá? Se tu quiser fazer esses conteúdos mais técnicos aí, que nem eu já falei para vocês, eu gosto de ajudar quem já me ajudou.